Alô, nobres seguidores do RMIX Ar, nobres seguidoras. Hoje nós vamos falar aqui no município de Rio Negrense sobre a Lei 3099-20, que fala sobre foco de artifício, quanto à soltura, vendas, entre outras informações. E nós estamos com a vereadora Isabel Cristina, que representa a Câmara de Vereadores nesse momento, quanto esta lei, o ano de 2020 já se fala, era o, o ano... É, da pandemia, Covid-19, ela ficou um pouco esquecida, a céfala, mas nesse momento ela já está em vigor. E a vereadora conta para nós então como é essa lei 3099-20. Vereadora, tudo bem, vereadora? Olá, Márcio, olá, seguidores do Rio Mafra Mix. Então, agora no mês de dezembro, eu usei a tribuna da Câmara de Vereadores para conversar com todos sobre a nossa responsabilidade de fazer cumprir esta lei. Eu fui contatada por uma mãe de uma pessoa autista, que me relatou as dificuldades que cada vez que há soltura de fogos, ela enfrenta em sua família. Então, esta lei ela foi editada em dezembro de 2020, está vigente desde junho e precisa ser conhecida. Primeiramente, a lei precisa ser conhecida de todos. Esta lei proíbe a venda de fogos e artifícios que causam barulho, os tradicionais foguetes e as baterias que causam barulho. Então, a fiscalização pode se dar já no momento da venda. Já pode haver a denúncia de estabelecimentos que estejam comercializando, porque a lei proíbe a venda também. E aí a soltura, né? Vereador Isabel, e claro que a sala usou a tribuna, a indicação, mas é de todos os vereadores. Sim, a responsabilidade é de todos os vereadores, todos eles estão é, juntos nesta divulgação porque não é só em dezembro, na virada do ano, que tem-se o costume de soltar fogos, né? foguetes. Existem aí toda a questão de, de novenas, né? de dias santos, né? que as nossas comunidades costumam soltar, finais de campeonato de futebol nas associações de moradores. Existem também é, alguns eventos como casamentos e formaturas. Então, a forma de fiscalizar é já comunicar essas entidades, esses clubes, igrejas, de que que não é mais permitido soltar fogos. E se isso acontecer, quem vai ser notificado é a pessoa responsável por esse estabelecimento. Então já é um grande avanço para que a gente diminua consideravelmente a soltura de fogos. De quem é a responsabilidade de fazer-se cumprir esta lei e também como que se acontece essa denúncia? A responsabilidade de fazer cumprir a lei, vamos dizer que é de todo cidadão. É pela conscientização. Nós temos que nos colocar no lugar do outro e perceber as dificuldades que as famílias encontram. Fala-se também, com certeza, na defesa dos animais, que muitos se debatem, se machucam, alguns fogem e a família não consegue mais reaver. Então, a responsabilidade é de cada cidadão da consciência. Caso haja alguma denúncia, a responsabilidade, conforme a lei, é do município. Né? Nós temos no site do município a íntegra da lei, é, contatos e um dos artigos da lei versava sobre a, uma campanha de esclarecimento e de engajamento O município realizou essa campanha, ela já está disponível no site do município, nas redes sociais do município, do que eu peço aí para que toda a comunidade compartilhe e faça conhecer, né? precisamos é, ter empatia pelo próximo, né? precisamos ter, ter compaixão aí pelos animais e levar esta lei a, a, a, com eficácia, né? que ela seja com eficácia. Muitas famílias têm o costume de soltar fogos, é, não vou usar aqui de demagogia, minha família também tinha. Mas há tempo de rever, né? Nós estamos aí para evoluir, rever nossos conceitos, rever nossas atitudes e o final do ano está aí para isso, para que a gente possa rever nossas atitudes. Tem um telefone para contato, para denúncia? Ele está no site do município, lá no site encontra-se o telefone que pode fazer a denúncia, né? Que ela... É assim, gente, a denúncia ou a fiscalização não vai acontecer em tempo real. Isso é utopia, né? Estamos falando de foguetes, né? De uma tradição que é, vamos dizer aí, de décadas, né? E para que isso seja realmente incutido na cabeça de cada um, a gente sabe que vai levar alguns anos, mas é preciso começar e é preciso nós darmos o exemplo. Claro que o final do ano que chama mais atenção, é uma tradição, principalmente a virada de ano, é ser recebida já o ano novo com foguetório. Mas isso, claro, é uma preocupação para o ano todo, como falou a vereadora, sempre há uma comemoração. Sim, nós podemos comemorar de várias formas, né? Podemos comemorar aí com uma música, com um canto, tem tantas... É, brincadeiras, né? brincadeiras das cores, que cores usar para que o ano seja bom, algumas pessoas mais místicas, né? têm as simpatias. Então, eu acredito que a gente vai encontrar outras formas de, de extravasar esta alegria pela conquista da virada do ano, que não seja a custa da tristeza de outras famílias. Essa aprovação unânime da Câmara de Vereadores do município de Rio Negro, possivelmente pode sofrer um desgaste dos vereadores por ter aprovado uma lei dessa? Eu acredito que não, que quando uma lei é para o benefício da população, e diga-se população, somos todos nós, não só uma parcela, né? Temos aí várias famílias. Eu entrei em contato durante o mês de dezembro com a direção da escola Tia Polônia, com a direção da Pai de Rio Negro, com as ONGs que trabalham aí com os animais. E todas essas entidades já estavam esperando que isso fosse realizado em nosso município. Então não há desgaste quando se pensa no todo. Vereadora, muito obrigado por essas informações, um bom ano novo para a senhora, para a sua família e também, claro, para a Câmara de Vereadores nesse 2022 que está se aproximando. Obrigada, Márcio, obrigada a toda a população Rio Negrese e Rio Mafrense e desejo a todos um feliz e abençoado ano novo, com novas atitudes. RMIX no ar, portanto, com esse bate-papo com a vereadora rio-negrense, Isabel Cristina, sobre a Lei 3099-20, orientando, portanto, esclarecendo também a população rio-negrense e os nossos seguidores do RMIX no ar, que tem o apoio de nobre ofício, apoio também da Clínica Odontológica Romanha, Cicobi Cred Norte e também Papaturo.